Obrigado por ter dado play. Queria te dar duas razões, duas, assim, duas, duas razões, duas boas razões porque você deve baixar o e-book que eu lancei ontem gratuitamente. Por que, que você tem que ter esse e-book que fala sobre escatologia, fala sobre a doutrina, os últimos dias. Tudo que você precisa saber sobre o fim do mundo e o que Deus espera que você faça até lá. Por que, que você precisa baixar esses, esse esse e-book? Essas duas razões. A primeira razão, a primeira razão você precisa saber por quê e o que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz sobre o fim do mundo. A Bíblia fala desde o livro de, de, de Gênesis até, claro, o livro de Apocalipse, fala sobre o grande dia do Senhor. Há o grande dia do Senhor que ocorre na cruz, mas há um outro grande dia que é o dia do juízo sobre toda a humanidade. E a segunda grande razão para você baixar é como ajustar a sua vida a essa verdade. Obrigado por ter continuado assistindo o vídeo aqui no IG, e eu quero te dizer, explicar um pouco melhor como essas duas coisas podem transformar sua vida. Quando a gente sabe como vai acontecer o fim, por exemplo, se eu seu o fim de um filme, ou o fim da jornada de um herói no filme, as coisas ficam mais, assim... Não sei se acontece com você, por exemplo, eu estou assistindo um filme que o cara está narrando e está narrando a história do passado. Então eu sei que qualquer situação que ele estiver envolvido, ele não vai morrer. Ele pode estar em uma situação de perigo, de trauma, de crise, mas ele vai sobreviver. Mesmo as narrativas mais água com açúcar. Quando a gente sabe qual é o nosso destino, quando a gente conhece qual é, a nossa, qual é o nosso final, ou a qualidade do final para a qual nós estamos caminhando, a vida passa a ter um pouco mais de sentido. A gente fica um pouco mais aliviado e há menos carga sobre os nossos ombros. Essa é uma boa razão, é a primeira boa razão. Por que eu preciso saber sobre a doutrina do fim do mundo? Por que eu preciso saber que história que Deus contou para mim, sobre como vai concluir a história? Como ele vai concluir o fenômeno chamado história? Como será o fim da história? E qual é o meu lugar nisso tudo? E quais são as promessas para mim nesse final dessa história? A segunda coisa é que, sabendo como eu sei, sabendo como eu sei que vou terminar, eu ajusto a minha vida hoje de acordo com o final. Se lá no fim diz que aqueles que são martirizados, que passaram por sofrimento, que passaram por todo tipo de angústia, receberão uma coroa, suportarei melhor a angústia, o sofrimento e o martírio? Se eu sei que lá na frente haverá uma coroa para aqueles que resistiram e permaneceram firmes, eu sei que hoje eu tenho que permanecer firme. Não é uma promessa que está lá no fim, é um relato histórico do futuro, em que João foi levado por Jesus no livro de Apocalipse para falar para ele. Ele falou, olha... Anota tudo o que você vê, porque essas coisas se sucederão. É uma promessa, então eu tenho que crer nesse, nessa promessa de Jesus, que é um fato na história, porque Jesus revela a sua decisão, revela a decisão do Pai e nos faz ficar firmes. E, para, e nos faz ter esperança para ficarmos firmes, essa é a ideia. Então, meu convite para você, baixe o e-book, o número do telefone, Tá aí na tela desde o início. Se você me mandar um oi nesse número, eu te envio o e-book. É só hoje, o lançamento é gratuito, a gente vai fazer só durante 48 horas. Não quero ficar torrando a sua timeline com isso, nem a timeline de ninguém. Temos um grupo de distribuição e esse grupo de distribuição vai receber estudos bíblicos também. então Por isso é importante que você salve esse número no seu celular. Um bom dia para você. Muito obrigado por ter dado play. Um grande abraço, não se esqueça, manda oi e eu te mando o book